Foi um canto na de 82 não foi 86 exatamente foi 82 amor a primeira vista na campanha já fui fazendo campanha para o PT é, botei camiseta, adesivo né que, ela, que tinha eu já tava comprei que tinha que na época a gente pagava todo o material e, e vendia né então a gente tinha honra de botar uma uma coisa uma camiseta que tu pagava e uma um adesivo que tu vendia que tu pagava tem um valor